Eu entendi claramente a família base de tudo, mas de uma forma explicada. Às vezes a gente está, a gente tá buscando um crescimento profissional, a gente está buscando novas oportunidades, a gente está buscando, sei lá, perder peso, a gente está buscando ficar mais bonita, bonito, a gente está buscando alguma coisa. E às vezes essa parada está demorando para acontecer. É, e eu entendi, cara, que qualquer tipo de qualquer tipo de frutificar ele depende do solo. Para uma árvore frutificar bem, o solo aonde essa árvore está plantada, esse solo tem que estar tá bem, tem que estar tá adubado, tem que estar tá regado. Ele tem que estar tá ok uhum. para que haja frutificar dessa árvore uhum. e de crescimento nessa árvore. Então, se você, se isso faz sentido para você, ó, é você sendo uma árvore e uma árvore frutífera. Para as coisas acontecerem, para você evoluir, para você demonstrar sua beleza, para você dividir, é, é, é multiplicar aquilo que você tem, é para você ser o que você nasceu para ser, é, você precisa estar tá plantada num solo fértil, num solo bom, num solo adubado. E esse solo, cara, na boa, Deus me mostrou isso, ele me mostrou que esse solo é a família. Uhum. A família é a base de tudo porque é o solo onde a gente está plantado. Então, uhum. a gente sai de casa para trabalhar Sim. e tal, mas a gente sempre volta para casa, a gente volta para a família. Né? Ou a gente trabalha em home office, não importa. Uhum. Mas, é, alegoricamente, a família, se a gente não cuidar da família, todos os outros aspectos da nossa vida, uhum. eles, vão, eles vão desmoronando. Quem desmoronando. Quem tem uma família está querendo formar uma família. né? Quem tem uma família quer manter essa família, quer crescer essa família. Quem tem uma família tem sonhos em família. Então, a família Sim. faz sempre é sempre aquela base a hum. família é a base é o solo e aí a gente fica a gente quer ganhar mais grana por exemplo a gente uhum. quer faturar mais aumentar a renda da nossa família sei lá ganhar, ser promovido ou começar a vender mais o nosso produto e tal aí a gente vai e foca onde eu vou e foco nas minhas campanhas de vendas eu foco em melhorar minha performance uhum. no trabalho eu foco em alguma coisa que que é, é uma, alguma coisa externa. Uhum. Mas a gente esquece de focar aonde é a nossa base. Aonde a gente se recarrega. A família é onde a gente se recarrega. É, uhum. aonde a, é, é, é a base que prepara a gente emocionalmente para encarar o que tem lá fora. Sim. É, é... Essa palavra, refúgio, é um refúgio. Uhum. É o nosso descanso. É o nosso lugar de inspiração. Uhum. Quantas vezes a gente tem, a gente tá, tem uma ideia por um projeto, uma coisa legal que a gente está fazendo profissionalmente, a gente tem essa ideia quando a gente está em casa. Mas, uhum. pô, e se a tua casa é o um inferno? Você não vai ter boas ideias. Claro que não. Você, se você tá o tempo tem Deve ter obrigado... um monte de gente que tá assistindo aí que, que já sentiu vontade de não voltar para casa no final do dia. É. E você não ter vontade de voltar para casa no final do dia é um indicador de... E isso e... é um extremo, né? Mas é um indicador de que você precisa fazer alguma coisa. Uhum. Ah, mas o que, que eu posso fazer? Cara, coisa simples. Esses dias eu tava dando uma mentoria uhum. e estava falando sobre uma parada muito top de gestão uhum. de equipes, de personal organizer uhum. e tal, é, lá no Tropa Platinum. E e aí eu falei, cara, uma das primeiras coisas que Deus começou a fazer comigo, no processo dele comigo, foi voltar a minha atenção para minha família. Uhum. Então eu falava, Deus, mas eu tenho que trabalhar. Ele falou, não, você tem que viajar com a tua mulher. Uhum. Deus, eu quero trabalhar. E aí ele falava, não, você vai comprar uma flor para sua mulher. Uhum. Eu recebia palavras do tipo... Compre uma flor para sua mulher. Sim. É, eu... Mas eu quero trabalhar, eu quero fazer acontecer. Eu quero botar esse projeto no ar. Ele uhum. falava, não, você vai brincar com teu filho. E aí eu não entendia. Eu não entendia, mas respeitava. Porque Deus tava fazendo, então tá certo. Que Deus sempre ganha, então tá certo. Aí, Só que e eu, eu, eu sentia que eu tinha que aprender alguma coisa. E o que eu aprendi? Eu aprendi que... Todas as outras coisas que você tenta fazer, mas a tua família tá detonada elas não funcionam no seu máximo potencial. Uhum. Então, para você, uhum. você performar de verdade lá no seu trabalho, na sua malhação, para você conquistar o que você quer lá, uhum. para os seus sonhos se realizarem, para você frutificar, virar uma árvore bem bonita, uhum. a sua família tem que estar tá organizada. Sim, sim.